Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, galera, mais um episódio da nossa série de vídeos de emagrece gordo. E agora, mano, um momento muito importante na vida de Iguinho. Quem é Iguinho, você me pergunta? Iguinho é esse cara aqui, mano, que está cada dia mais magro. Mano, se você não assistiu o primeiro episódio, vai estar aqui na descrição para você assistir o primeiro episódio onde Iguinho começou a sua jornada com 230 quilos. Nesse jogo aqui que é o Emagrece Gordo 2, Fit The Fat 2 Lá no primeiro vídeo também tem o APK pra você baixar esse jogo se você quiser jogar Se você curtiu o primeiro vídeo, se você tá curtindo esse vídeo aqui agora Não se esqueça de deixar o seu gostei logo no início pra me ajudar Mas vamos lá, mano, esse é o um momento muito importante na vida de Iguinho Que é esse gordinho aqui, cara, que não está tão gordo assim mais Vocês já podem notar que as tetinhas dele estão menores As tetinhas e um biguinho dele está menor Porque Iguinho já caiu de 230 pra 198 quilos, mano, e é uma marca muito importante Pra nós cair aqui, mano, e sair de 200 quilos, né? Então a gente tá na casa dos 100 agora, velho. E se liga, eu tô fo focando aqui no Iguinho pra ele virar maromba. E o Iguinho já tá com 24% de músculo e 78% de banha. Mas Iguinho agora já trocou de roupa. Ele está com uma roupa diferente do primeiro vídeo, vocês já puderam notar. está muito mais estiloso e muito mais sexy nesse momento. Ele está com fome, mas vamos alimentá-lo. Vamos alimentá-lo com... Alimentos mais saudáveis No primeiro vídeo, Liguinho Tava cheio de gorduras saturadas Mas nesse vídeo aqui, mano Liguinho vai comer aqui uma batata doce, mano Batata doce, Liguinho Vamos dar uma batata doce Vamos lá, carboidrato complexo, mais batata doce Guinho, mais batata bata doce, vamos, já tá quase, uma saladinha Guinho, porque né, forrar o estômago com salada antes de comer os seus carbos, uma torradinha eu acho que não vai mal né, uma torradinha eu acho que com uma manteiguinha ali, só uma gordurinha pra dar uma energia, vamos lá, só pra finalizar então, vamos comer mais essa batata doce aqui, Show! Então agora o Iguinho já está preparado, mas ainda não tomou seus suplementos, velho. Então vai, Iguinho vai tomar suas bombas. Essa bomba aqui o que, que faz? Faz o Iguinho emagrecer mais rápido. E essa bomba aqui faz ele ficar com menos fome. Tá, e essa bomba aqui faz ele ganhar mais músculo, que são espinafres do papai. Essa outra bomba aqui são cafeínos para Iguinho não se cansar e fazer mais exercícios. Iguinho está preparado, é hora de malhar. Uma coisa que eu descobri do vídeo de anterior para esse, é que eu posso melhorar as coisas que eu já tinha antes, por exemplo, eu posso vir aqui e melhorar a minha corda de pular para ela queimar mais gordura, eu posso melhorar a minha esteira, e o que a gente não tinha feito antes, que eu não tinha visto, que eu poderia desbloquear, que eu já desbloqueei, tudo no nível 10, com o Iguinho aqui, é que eu posso é, malhar com pesos, né, e, e conseguir fazer fa fa o oh! E fazer Iguinho virar maromba, né? Ao invés de só um cara fitness. Temos aqui também desbloqueado um saco de box. Que já coloquei aqui boxe, né? Que eu já coloquei aqui no, no nível 2. Mas vamos lá, vamos pegar uns pesos. O Iguinho tá com pesos aqui um pouco mais pesados. Ele está acostumado ao ritmo de exercícios físicos. E ele tem um recorde atual de 15 repetições nas. É, qual que é esse aqui? Qual que é esse exercício aqui, mano? É o. Alternado, velho. Como é que fala? É o bíceps alternado, cara. Não sei, eu não lembro o nome desse exercício, mas Iguinho tem um, um recorde de 15. E Guinho vai bater esse recorde nesse vídeo de hoje. Já tá em 6 repetições. e Iguinho já está suando. E já está. Tá diminuindo as suas tetinhas, mano Cara, eu tenho que ficar clicando rapidamente Muito rápido nessa tela Pra Iguinho conseguir, velho Vai, vai, vai, vai, vai. eu tô clicando aqui Já conseguimos 10, já chegamos na casa da dezena E já estamos perto de emagrecer mais um quilo Vamos, Iguinho, vamos, Iguinho Que a gente vai melhorar esses pesos depois que você conseguir esse 15 aqui, cara Pra você emagrecer mais rápido Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos bater um recorde Iguinho Tá no 13, tá no 13, mano, meu dedo já tá doendo Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, aí, 14 Vamos bater o um recorde agora, vai, vai, vai, vai mano, eu tô batendo muito rápido aqui. Aí, nossa, mano, peguei uma técnica fodida agora aqui. Vai, vai, vai, vai, vai. Vamos no recorde. Caralho, mano. Aí, mano, show, bateu um recorde. Mais um, mais um, mais um miguinho, mais uma. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não, mano, se liga que tem um, um cartaz ali. Ou oh, 17, que tem um cartaz ali atrás que é escrito. É, a dor que você sente hoje É a força que você vai sentir amanhã Iguinho já emagreceu mais um quilo Estamos atualmente com 197 quilos Show de bola, toca aí Iguinho Beleza, de fato você tem que bater dar um tapa na mãozinha dele Iguinho está feliz, Iguinho está feliz oh, Estou dando uma porrada no Iguinho sem querer Mas vamos melhorar nossos pesos aqui a gente vai desbloquear aqui com 5.950 de ouro, ouro a gente consegue aqui no jogo malhando E beleza, melhoramos o nosso peso e agora a gente vai conseguir mais músculo A gente tava com 24%, 26% agora Pegamos 2% de músculo, vamos lá Iguinho Peso, olha mano, o Iguinho já tá fazendo, tá fazendo alternado de bíceps com 7kg, velho Um peso de 5, um de 2 Um peso de 5, um de 2 Iguinho já tá fazendo com 7, mano e o bom de você melhorar os seus, seus itens é que você consegue mais o resultado que você quer. No caso, como eu coloquei aqui mais peso pro iguinho, ele vai conseguir mais músculo mais rapidamente. E depois que a gente conseguir músculo, a gente também tem que dar emagrecido. O problema de, fazer você, de você fazer esses exercícios de musculação aqui, vamos um rápido, um um é que você ganha muito músculo, mas você emagrece pouco, velho. Se liga, tá difícil emagrecer. Emagrecemos 2kg já, 196 vai, vai, vai, vai, vai, vai. Parece que fica mais difícil, velho. É, querendo ou não, é mais peso, né? Parece que fica mais difícil, eu acho que 15 já tá bom, Iguinho. 15 já tá bom, a gente vai dar uma corridinha na esteira, fazer um aeróbico, né? Mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que eu não tinha mostrado antes, então acho que é até melhor, pra fazer um aeróbico diferente nesse vídeo de hoje, que a gente vai fazer aeróbico no, no saco de boxe. É um saco de boxe que eu melhorei ele pra nível 2, e aí ele passou de saco de boxe pra pneu. É um monte de pneu empilhado. Vamos lá, Guinho, toca aí, mano, é nóis. Vamos lá. Vamos fazer um, um aeróbico aqui agora, Guinho? Vamos meter a pancada. O que, que você tem que fazer para você emagrecer com um saco de boxe aqui, que no caso é um monte de pneu empilhado, é você ficar clicando nessas bolinhas. Quanto mais você clica, mais rápido elas vão aparecendo na tela e mais difícil vai ficando de você acertar elas na velocidade que você precisa. Eu não lembro o meu recorde pessoal, mas Iguinho vai bater recordes nesse vídeo de hoje, porque Iguinho vai... não sai desse vídeo aqui com menos... De 192, né Guinho? Não vamos com muita sede ao pote não, 192 é um ótimo número pra gente já emagrecer. Lembrando que esse jogo aqui, ele, ele vincula com os... Ixi, mano, nossa, bateu 62 ali, mas tá bom. Lembrando que esse jogo aqui, ele vincula com o seu contador de passos do seu celular. E quanto mais passos e exercícios você realiza, mais o Guinho vai emagrecendo também, então tem relação com a sua vida, o seu cotidiano de verdade, esse gordinho aqui que tá emagrecendo. E não é só esse gordinho que tá emagrecendo, eu também estou fazendo regime, porque né, a vida de gordo é fazer regime, e a vida de gordo é tentar emagrecer. Se você é gordinho, você sabe que você tem vontade de emagrecer, se você fala que não tem, porque você está mentindo, para os outros e para você mesmo, nossa, é poesia agora hein mano. Mas enfim, vamos lá, vamos Iguinho, a gente tá, já estamos no recorde, já estamos no recorde, já estamos em 70, vamos, Sem, 100, 100 murros Iguinho, Sem. parece que guinho tá cansado, Iguinho tá bem cansado né guinho. Acabou a energia, Guinho. Mano, você só dá jab. O Iguinho só dá jab, só treina um braço. Vai ficar com um braço gordo e um braço magro. Beleza, mano. Chegamos no 199, 99, velho. Iguinho cansou. Iguinho cansou. Toca aí, guinho Beleza, mas chegamos a 193 quilos. E a impressão minha, ou ele de fato tá diferente, cara? Porque aí eu acho que eu vou até colocar o Iguinho de antes com o Iguinho de agora um do lado do outro. Pra eu poder fazer uma diferença, cara Porque eu acho que ele... Nossa, ele tá muito cansado, velho. Vamos lá, vamos, vamos pra cozinha, vamos comer alguma coisa, aqui, Porque você tá cansadão Vamos comer, vamos tomar umas bombas, mano O bom de você tomar bombas é, é, é isso, né, cara Porque você... É, não é bom, não Você vai morrer, então, não é legal Mas, enfim, o Iguinho não vai, porque o Iguinho é o cara, mano E, vamos lá, vamos fazer mais um exercíciozinho aqui Pra queimar a gordura, eu falei que você vai emagrecer até 192 hoje E você vai O que eu tava falando mesmo, cara? Esqueci Mano, o que eu tava falando, cara? Enfim, não interessa, vamos bater aqui 100 vezes que o Iguinho vai emagrecer. Eu acho que talvez até mais do que 192, talvez a gente consiga 190 só nesses pneus. Mano, ah não, vamos, vamos parar aqui, vamos dar um power up nesse né, saco de pancada também, pra gente emagrecer mais rápido. Custa 6 mil pra gente desbloquear esse, esse saco aqui, ó. Ele queima gordura 12% mais rápido. E ele dá aumento de músculo também, então não é só queima de gordura, o bom do saco de pancada é que ele também dá músculo, não é igual por exemplo aqui, que ele o, os pesos que queimam muito, é, dão muito mais músculo do que queimam gordura, né estamos com 32% de músculo e com certeza o Higuinho deve estar tá mais magro, cara, eu queria colocar um do lado do outro, acho que era isso que eu tava falando aquela vez mas enfim, nossa, saco de pancada gigante, Higuinho vai meter a pancada vamos lá, show, olha, opa que isso, ele tá dando cabeçada, mano Tá dando cabeçada? Que porra é essa? Isso é cabeçada mesmo? <risos> Sei lá, mano. É cabeçada mesmo. O Guinho tá batendo com a cabeça, mano. Tá queimando a papada, velho. Show. Quando eu pego três de uma vez, o Guinho dá uma cabeçada. Até então, ele fica só dando jabs. Jebs, vamos lá, Iguinho. cabeçada, mano, cabeçada, queima gordura. Estamos em 192, já pegamos a meta do vídeo de hoje, muito bom. Mas vamos lá, vamos lá, vamos será que a gente consegue 100, 190, cara? Porque a gente emagrece quase 10 quilos em um vídeo. E no próximo vídeo vai ficar bem melhor, porque a gente já vai estar tá perto de 150 quilos. E com certeza, quando a gente chegar em 150 quilos, a gente vai ver uma diferença no corpo dele, né, mano? Porque eu imagino, pelo menos... Que quando você vai emagrecendo e deixando o seu, seu personagem mais magro e mais forte, ele vai mudando, né Alterar, alterando fisicamente. Vamos lá, estamos perto de 190 já. Beleza, galera, conseguimos. Alcançamos os 190 quilos. Que pra quem... Olha, batemos, batemos 190 vezes. Vamos até 200 então, mano. É, e pra quem tava com 230 quilos, 190 é um emagrecimento de 40 quilos, velho. Se liga... Estamos atualmente com 36% de músculo, é, 71% de gordura skinny, mano, é tipo um seu shape magro, mas eu não entendi. Perdemos, no total, 39 quilos, velho. Mano, se liga, vamos tirar uma selfie aqui então, vamos lá, Iguinho. Tirando uma selfie no nono dia de dieta do Iguinho, atualmente perdeu 39 quilos e está com, atualmente, 190 quilos. Cara, show de bola, desbloqueamos alguma coisa de 135 murros, ok Desbloqueamos aqui, vai Não dá pra pegar? Bugou, ah não, conseguimos Pegamos mais um ourinho aqui E agora eu acho que eu vou botar o iguinho pra dormir Mas eu espero que vocês tenham curtido Estamos prestes a ver um iguinho Magro e quem sabe Maromba, mano, eu quero fazer ele ficar marombeiro é, eu, eu acho que É mais divertido você ser forte Do que você apenas ser magro, né? Enfim Espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez, o Iguinho já vai dormir, ah, mas com certeza, mano, quando ele deitava, ele ocupava quase a, a banha da barriga dele, ocupava quase a cama inteira e não é o caso mais, Iguinho, você deveria ter tomado banho antes de dormir, mas enfim, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, falou um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima!